O mundo inteiro tá pirando com a possibilidade do Counter-Strike 2, o novo CSGO, né? A portabilidade da Cersei 1 pra Cersei 2 que pode rolar no CSGO a qualquer momento E já não é mais algo especulativo, não é uma teoria da conspiração nem nada do tipo, sabe Porque Eu vou te mostrar em alguns segundos, se liga aqui no meu PC se eu abrir aqui o NVIDIA Control Panel vier aqui nas configurações 3D e procurar todos os programas que existem e tal, quando eu vier aqui em Counter Strike eu vou encontrar Counter Strike Source 2, aqui mano, é real, no meu PC tem, tá ligado? CS S2, que seria CS Go Source 2 e Counter Strike 2, né, que seria simplesmente CS 2, isso aqui foi um dos vazamentos que rolou por parte da Nvidia, A gente procurar aqui, tem todos os jogos do Counter Strike aqui, obviamente né, mas tem muitos mais vazamentos e eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Vem comigo. Tem anti skin também que tá subindo de preço, provavelmente valorizando. Por causa dessa notícia da cs 2, a gente vai ver se isso tá afetando ou não o mercado de skins. E o CSGO acaba de bater mais um recorde. É recorde em cima de recorde. Dessa vez foram 1 milhão 420 mil players conectados simultaneamente jogando CSGO. Algo que aconteceu pela primeira vez na história. Nunca o jogo tinha conseguido juntar mais de 1 milhão e 400 mil pessoas ao mesmo tempo antes. Eu vou checar todos os boatos, tudo que deve ser verdade, tudo que não deve ser verdade.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 que tá chegando, eu sempre vejo as informações do Gabe mano. esse cara até me seguiu no Twitter, me sentiu honrado porque hoje ele é basicamente o primeiro informante do mundo aí, o cara que vaza todas as informações, ele caça não sei como, muitas coisas junto com alguns amigos dele que são desenvolvedores e tal, eles vão descobrindo aí notícias sobre a Source 2 Bom, eles estavam notando que no Twitter do CSGO esse banner aqui tava sendo alterado de vez em quando e várias vezes com mensagens subliminares mano, o perfil do CSGO aqui sempre mandando umas mensagens subliminares tentando chamar atenção, primeiramente parece que o perfil do CSGO tinha colocado esse banner aqui, que era Counter Strike com a logo do CT embaixo, depois aparentemente eles colocaram outro banner, que eles ajustando ali o gama, o brilho e tal, se conseguem descobrir uma mensagem secreta, falando que é só um banner, depois eles trocaram o perfil do CSGO para esse banner aqui, que é a logomarca bem pequenininha, e depois veio essa logomarca laranja bem maior, enfim mano, parece que na verdade os caras foram mudando o dia inteiro tem várias versões aqui eu sei que a internet vai à loucura né mano, Twitter Fica doido quando acontece essas coisas no perfil do CSGO. E aparentemente, o que esses banners têm em comum é essa logomarca do CS, que é tipo a gente CT se segurando ali uma arma, que deve ser um M4. E aparentemente, teve muita movimentação recentemente aí por parte da Valve em registrar novas patentes aí com essa imagem. Então a gente pode pensar que eles estão querendo preservar essa logomarca por muito tempo, né? Estão renovando, possivelmente uma década, sei lá. Eu não sei exatamente o que isso significa, tá tudo em inglês aqui, são sites de registro registro de marca, de patente. Temos a notícia também do perfil do TikTok do CSGO que foi criado, não tem postagens ainda, mas eles conseguiram pegar aqui já o TikTok, óbvio né, o CSGO, talvez quando começar a Cersei 2 eles vão começar a postar. E para não ficar mostrando só Game Follower, influenciador do Twitter e tal, os mano, Richard Lewis é basicamente um jornalista e ele fez uma postagem aí falando muito sobre a Cersei 2. Tudo começou realmente a esquentar quando vazou lá na NVIDIA como eu mostrei para vocês os termos CS2.exe. Né, o executável e tal, E aí estoura a bolha, né, mano? Não é só a galera do CS que começa a comentar a respeito disso. A galera da tecnologia, da placa de vídeo, da Nvidia e tal, né? Todo mundo ali já começa a fuçar e falar sobre o assunto. O jornalista falou aqui que alguns assuntos que eles estão comentando a respeito é sobre o 128 tick rate, que eu já vou falar a respeito disso. E se o CSGO 2 seria um substituto do CS:GO ou se iria existir lado a lado com ele, né? Vamos já refutar isso, mano. Com certeza o CS2 vem para substituir o CS Go, e não para ser um novo jogo tanto o Gabe Foller, quanto alguns amigos desenvolvedores dele vêm descobrindo várias coisas aí olhando nas databases bases do CSGO da Valve e eles descobrem realmente que tem muitas coisas escondidas lá dentro com uma app ID diferente da 730 que é a do CSGO que a gente usa para jogar né quando você tá na sua pasta para trocar config você tem que entrar na pasta 730 que é o número do CSGO mas aparentemente já tá sendo testado há muito tempo aí ó 731 732 733 provavelmente uma dessas vai ser a pasta que você você vai ter no seu PC quando você estiver jogando CSGO na Source 2, no que deve ser uma espécie de beta aberta. Galera, pelo menos foi exatamente isso que aconteceu no Dota 2, eu particularmente jogo Dota de vez em quando, e há muito tempo o Dota já está na Source 2, desde 2015, e tudo começou com essa fase beta no update que chamou Dota Reborn. E o que vai acontecer no CS, cara? A mesma coisa que aconteceu com o Dota, se tudo se confirmar. A Engine Source 2, que é uma Engine muito mais recente do que a Source 1, com melhores tecnologias aqui, ó, de gráficos, de Renderização, otimização de desempenho Dá pra melhorar muita coisa Que é o áudio melhora com esse sistema Os controles melhoram e tudo fica mais responsível Com menos delay, mais rápido Os gráficos realmente melhoram, né? A gente não tem como negar que uma higiene de gráficos Mais atualizadas vai fazer o jogo rodar mais bonito, né? E até mesmo menos lag, né, velho? A gente quer menos lag, um tick rate maior Que é o que eu ia falar já Provavelmente não vai mais ser 128 tick rate no CS2 Eles estão bolando um sistema aí que vazou aparentemente Que é um tick rate variável e, mano, ó, se der tudo certo, espero, né A gente vai ter isso daqui, ó CS2 Beta, igual teve lá no Dota Beta, mano, uma versão Beta Junto com a versão normal do CSGO por um tempo Pra consertar bugs Entendeu? Pra depois lançar a versão Final do CSGO, igualzinho eles lançaram O Dota 2 Reborn, mano, e provavelmente Vai ter um post gigantesco como esse Pro CS2 também. Teve mais um vazamento Que eu acho interessante comentar aqui antes de falar Das skins, que basicamente É um sistema, aparentemente, da Valve pra pagar Criadores de mapa, porque a Valve tá com comprando alguns mapas, né, que aparece Anubis e Tuscan, sendo vendidas cada uma por 150 mil dólares para a Valve ter os direitos do mapa 100%, digamos assim. E no próprio vídeo do Gabe Follower, que eu vou deixar linkado aí embaixo também, ele mostra como é que foi lá no Dota 2, mano, que você tinha opção ali na hora de jogar o Dota, escolher se vai jogar o Dota normal ou na Cersei 2. E eu espero muito que seja isso que aconteça mesmo, mano. Torço muito para que role logo a Cersei 2 antes desse Major de Paris. Eu fiz um vídeo no passado no canal falando sobre isso daqui, o que se Seria o efeito da iluminação da Cersei 2 em certas skins, no caso, essa Eagle e ela é meio que fosforescente, né, velho? Não sei como é que diz exatamente isso. E na Cersei 2 ela seria mais ou menos assim, se tudo se concretizar. E essa aqui seria uma possível versão da Deagle Golden Call na Cersei 2, mano, tipo, ela ficaria mais dourada, com a iluminação muito mais louca. Esses posts rolaram já há bastante tempo no Reddit, só que hoje tá explodindo a notícia da Cersei 2. A galera tá vendo novamente essas postagens e eles estão achando que as skins vão ficar muito mais bonitas. Tem muita gente investindo em skins. Eu vou mostrar os preços das skins que acabou de acontecer, mano. Explodiu demais. Começando com ela, né? A Desert Eagle Emerald Jormungudr. Mano, ela é bem bonita, né? Mas isso aqui é Surce 1 a gente tá olhando. Ela é Surce 1, então a galera tá achando que ela vai realmente ficar daquele jeito. Vamos olhar ela aqui no mercado da Steam, mano. Olha isso. Esse daqui é o efeito Surce 2. Ela tava com Sunfector New mil reais. Ela pulou pra mil reais com as notícias de Surce 2. Agora deu uma estabilizada em mil A mais baratinha que tá mil A Gold Golden Koic, pelo amor de Deus, é uma das Desert Eagles mais feias do CSGO, não tem nada de Golden. Com as notícias também, mano, deu uma hypada, se liga aqui, velho. Mano, o negócio foi de 200 reais pra 400, 260 agora, né, obviamente deu uma corrigida, 250. Alp Lightning Strike, aparentemente essa é uma grande aposta aí dos investidores dessas skins. Eles acham que na CS2 ela vai ficar mais bonita, tem tendência, sim, de ficar mais bonita, né. É uma skin muito antiga do CSGO e o raio realmente tem uma resolução muito baixa. A skin em si, ela tem uma resolução muito baixa e pixelada, né? Eles estão achando que essa skin vai ficar linda quando o CS2 for lançado. E, bom, já é uma skin que valoriza muito, mas se liga aqui. Essa curva do gráfico, ela foi de R$ mil reais em Factor New pra 4.400. A galera achando que vai explodir de preço, né? Tipo, é um medo. Os compradores aqui estavam com medo de continuar subindo e tal. E agora foi pra 3.700 reais, mesmo assim, 25% de valorização em uma semana. E para finalizar, um vídeo que eu também vou deixar na descrição, que é do Gabe Follower, mano. Ele basicamente conseguiu com os amigos dele ele lá portar o CSGO pra CS2 ele mesmo e esse aqui é o resultado, mano, olha como é que fica o jogo mano, tipo assim, iluminação bem diferente, os menus ali estão bem diferentes e tá? tal, os mais bonitos, tudo mais moderno eu acho que ele conseguiu chegar perto do que seria, na realidade, o CS2 até porque parece que os desenvolvedores pediram pra ele parar de fazer o projeto dele lá que era, enfim, sem fins lucrativos nem nada, né, mas não agradou muito a Valve, mano, a Valve entrou em contato com o Gabe Foller, falou pra ele parar de fazer, as coisas são loucas, e assim que seria mais ou menos o CSGO Claro, não é 100% exato, mas só pra gente ter uma diferença aí do que a gente joga, pro que a gente vai jogar na cs 2, possivelmente. O que, que você acha da cs 2? Deixa aí nos comentários, na moral, eu tô hypado, principalmente vendo que as skins deram uma valorizada no preço aí, e pensam que pode ser um novo jogo, mano, cs 2. E realmente tudo parece que é, porque tem um drive da Nvidia também, tá ligado? Tem muitos vazamentos por aí, eu não vou entrar em detalhes sobre todos. Tem vazamentos no Dota 2 também, sobre o CS na Source 2. Vamos esperar mais notícias e a gente conversa. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou!